Olá! Começa agora o moído da redação desta quinta-feira. Depois de duas sessões tumultuadas, a mesa diretora da Câmara de João Pessoa decidiu adiar a votação de entrega de, de título de cidadão pessoense ao presenciável Jair Bolsonaro. Após o acolhimento da sugestão, feita pelo vereador Tibério Imeira, do PSB, a mesa diretora da Casa optou por votar a matéria somente após o período eleitoral. E o Tribunal de Contas do Estado deu um prazo de 60 dias ao prefeito Luciano Cartacho para comprovar a regularidade de obras da Prefeitura de João Pessoa. Caso o gestor não apresente os documentos, as despesas que custearam as obras serão consideradas irregulares. E a Justiça Eleitoral está disponibilizando seis aplicativos que objetivam facilitar a transparência e a acessibilidade do eleitor. Todos os apps estão disponíveis, tanto na versão Android quanto na IOS. Estes foram os destaques de hoje. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até a próxima!